Evandro e o, e o, e o Otávio. Lá na frente. Eles estão indo meio devagar por causa da, da perna machucada do, do Evandro. Evandro. Evandro? Ah, vocês, vocês acharam a arma? A gente achou, é, sim. só que a gente não sabe usar. Vem a gente cá. quer ajudar, ah, a gente não sabe usar. Ele, ele, ele, vai, ele pega na sua mão, é o seguinte. Ele. Tá, tá, tem, tem munição aqui. Ó, você vai deixar isso aqui. tá vendo isso aqui? Aí Ele aponta. Isso aqui é pra destravar. Quando você precisa usar ela, você tira essa trava, você só aponta, prende sua respiração e, e você. Espreme o gatilho, o gatilho, você não tenta puxar Você espreme o, o gatilho só, Você só usa isso Se for extremamente necessário Eu posso confiar em você? Você pode confiar em mim Então, me acompanha é, Eu tô com uma peixeira só Mas eu fico mais para trás E eu tô tipo segurando uma peixeirinha assim É, vocês vão seguindo O caminho Vocês vão querer conversar enquanto isso? Eu acho que eu tô mais tenso agora É, é... é... Eu tô mais sendo, tipo...